E é com imenso prazer e satisfação que eu chamo esse profissional Que eu tenho um carinho enorme Que eu aprendi muito, mas muito com ele Então é com imenso prazer que eu chamo Jonathan Duarte Uma salva de palmas, pessoal Por que, que você não faz algo novo? Porque o medo te prende naquele local O medo, ele não é contra você Ele é ao seu favor Se eu venho aqui na ponta o medo me impede de dar um passo para cá sem antes perceber se eu tô pisando no lugar correto. Por que, que o medo faz isso comigo? Porque ele quer me? Me proteger? Agora, as pessoas andam por aí, sem evoluir na vida, porque estão com medo. E elas não veem que o medo é, será que eu vou fracassar? Então, o medo, ele é ao seu favor. Você precisa comandar ele, segurar ele, identificar se o medo ele existe para te não ir mais para esse caminho ou será que você pode ir e vai conseguir realizar? Porque ninguém vai conhecer, vai conquistar algo grande sem passar pelo medo. A pessoa sem óculos, ela não consegue enxergar que ela precisa fazer algo diferente da sua vida para sair da zona de conforto. Ela precisa Olhar, observar e ter uma visão maior para conseguir fazer coisas diferentes. E a pessoa que não faz isso, vai continuar tendo sempre os mesmos resultados. Agora, pior do que a pessoa que não pode ver, é aquela pessoa que não quer ver. Então você vive falando para você mesmo que você vai realizar, você vai fazer e você não Faz nada, não adianta botar desculpa no outro, é com você, porque você não lidera nem você mesmo e quer adaptar com a vida das pessoas perto de você. E você vai ouvir alguém que está todo errado? Primeiro ponto: você precisa se liderar, depois, liderança familiar, porque nós, a nossa raça, nós somos de matilha, por isso nós gostamos de estar no meio de pessoas. E a primeira matilha que nós temos que cuidar é a nossa família. Não é uma pessoa íntegra e está querendo que os seus colaboradores sejam íntegros. Será que vai funcionar? E a comunicação, ela é tão difícil que não é o que você fala conforme o seu conhecimento. É o como você fala conforme o conhecimento do próximo. Porque se eu falar para ti, vamos para a praia, o que, que significa para cada um ir para a praia? Um aqui se divertir, o outro lá o quê? Por isso você precisa se comunicar de uma forma eficaz, muitas vezes pausada, tentar entender o que está passando por ela. Porque muitas vezes nós falamos algo e achamos que todo mundo vai entender. E não é assim. As pessoas vão entender conforme o seu conhecimento.